Aí, ó, ainda nessa pulsação, ó, você pode vir na outra parte, né? E que a sassa... Tá? Dó, Ré... Tararara, tararara, tararara, tararara, si menor... Tararara, tararara, tararara, tararara, um dia... Mi menor e Ré, tá? Eu vou fazer devagar aqui, ó, porque a Sassa pegou fogo e não se consumiu Dó.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 Aí sobre o Ré você vai fazer, ó Tá vendo? Então, ó tá, Caiu aqui, vai esperar um pouquinho fazer, ó Sol Fá sustenido Ré Beleza? Fá sustenido Mi De novo, ó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 Entrou essa parte da sarsa, né? que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, com tua glória um dia, é, vale mais que mil. Errando a letra. E a sarsa pegou fogo a e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu coração queimou.